Tempo que, muitas vezes, parece rápido como uma flecha. E outras, lento, quase parado. Tempo que pode se tornar infinito para quem lamenta. E curto demais para quem comemora. Que pode fazer a diferença antes. E depois de cada resultado. A vocês. Os patrocinadores na transmissão dos Jogos Olímpicos Rio 2016, obrigado pelo tempo em que estivemos juntos nessa festa. Rio 2016 na Globo, oferecimento Coca-Cola, Nestlé, Claro, Fiat, Bradesco e P&G.